E você, Dinho, abre o teu áudio e formule então uma pergunta, é com você. Boa noite, José Alves, tudo bem? Eu tô bem, pode é mais, falar. É mais um prazer, mais um dia né? que estamos nos falando aqui ao vivo. Para mim é uma satisfação imensa. Queria participar de todas as lives, mas a corrida do dia a dia é, não nos permite, né? Mas dessa vez foi possível, graças a Deus pergunta que eu quero fazer ao nosso amigo do é em relação a uma muda do pássaro que muitas vezes talvez não seja conhecida por muitos eu tenho uma certa dúvida eu na verdade eu também, eu tenho uma escola de canto aqui do Vittetel e eu crio sempre pardinho, filhote e normalmente eu só faço uma muda que é a muda que aqui começa aos quatro meses e termina aos seis. E depois disso ele começa a abrir o canto e começa a cantar, e graças a Deus tem dado certo, estão saindo pássaros clássicos aqui no meu dialeto. E não, não chega a fazer a muda de um ano. Mas eh, os mantenedores que continuam com o trabalho com o pássaro que, que sai aqui da escola. Normalmente a gente tem uma, uma dificuldade em relação à muda de bico. A minha pergunta é ao amigo Vilmar, se ele passa por essa fase, o que é que ele faz? Né? Normalmente a muda de bico ela vem depois de um ano e ela é feita anualmente, se eu não me engano. Ela sempre vem após a muda de penas. O que é que o amigo faz em relação à muda de bico? Se ele dá um tratamento especial? o tipo de alimento que ele fornece é o curió nessa muda de bico e qual é esse manejo que ele faz. E tem uma segunda pergunta também, em relação aos puleiros, como é que ele usa os culeiros, o modelo, se ele varia os culeiros. Essa é a minha pergunta. Bom dia, boa noite Dinho, Prazer pra ver que você está comigo. Eu fiz muito, eu fiz muito eu editei muito CD de Tetel, para amigos aqui do sul aqui. E... Mandar para os cujo para aí, o Rogério Vinho, o amigo maldecido, na diretorização, mandar os cujo para aí já, pelo menos que aqueles 5 dias o dia mais preparados. É, é, quanto à muda de pico, muita gente fala assim: a palavra muda de pico, na realidade não é a palavra, não seria até o tempo correto, né? porque muda, ela prevê que, que caia alguma coisa, né? A gente é tipo, muda de pena, as pequenininhas vão cair e vão sendo substituídas. E o bico ele literalmente não cai, vai se escapar amando, né? Vamos assim dizer, né? Vou usar esse termo. É, eu, particularmente, se eu dizer para você que eu faço algum tipo de alimentação especial, não, não faço nada, tá? Sou bem sincero. Tá? Eu cultuo a minha alimentação normal o tá? É, o que eu faço é sempre que eu vejo que começa a dar algumas exclamazinha, sempre entrar com um pernil junto, tá? Tem gente que dá. É, pepinho, né? Bota pepinho. Tem outros que chega até a, a cozinhar, é, cozinhar, meu Deus do céu. A alpista, mais um umbebecido, enfim, mas eu não faço isso não porque, como eu trabalho com a farinhada, que ela é mais é meia úmida, essa, essa mistura da farinhada, é, e eles aceitam bem, tá? Então não tenho muita essa preocupação. E até o próprio alcon é mais. É, ele, não, ele não é tão duro assim, ó, nem semente vai se descascar, enfim. Então, não uso nada especial, tá? Quanto a bico. Enquanto a puleira, eu vou mostrar uma violinha também. Só um minutinho. Mas vamos ver o que, é que ele vai mostrar para nós aí. Mostra aí para nós aí. É, ó. As minhas violinhas de meus pardinhos, como vocês estão vendo ali atrás, são todas elas praticamente né, padronizadas, pra tá? Elas têm os dois puleiros de baixo, tá? E aí, nunca... Eu nunca abri mão de ter esse puleiro frontal aqui, ó vocês notarem aqui ó é um que fica de frente para a gaióta eu sempre gostei eu sempre falo que esse é um puleto de cantoria né, e atrás tem mais abaixo um pouquinho é o domiô tá? se vocês notarem ó, então tem o um dominho em cima não tem o puleto central aqui não uso só uso esses dois aqui e canto o pulo de cantoria para se acostumar tornar em cima da capa já ficar em cima porque eu curioso, normalmente, a gente subentende que sempre sobe com o poder mais alto para poder cantar, na é verdade, quando se tiram a capa, tá? Basicamente é isso aqui, ó. Tá, eu uso não? as minhas oriâncias aqui, ó. E aí depois eu tenho as galas grandes, né? como eu gosto da número 8, elas têm esse poder do meio porque já, a número 8 tem um vão a mais, ela é mais, é mais alta, né? Mas basicamente é isso na disposição dos meus poderes.